A Beleza Invisível. Conversas de Coração para Coração. Episódio 1. As Três Perguntas. Era uma vez um senhor viajando de carroça em uma estrada toda esburacada. Não havia chovido muito, de modo que a estrada estava repleta de poças d'água. O senhor desviava como podia, mas não teve jeito. A carroça acabou caindo num buraco profundo e lá ficando, com metade da roda atolada. A jornada havia sido longa e a carroça estava pesada, de tanta carga, e os animais exaustos. O senhor já era idoso e estava no fim das suas forças. E para piorar, a chuva recomeçou forte. Então... Vendo que ele nada mais poderia fazer, resolveu simplesmente aceitar a situação. Da melhor maneira que pôde, tentou se abrigar da chuva gelada e relaxar. Não demorou muito, ele ouviu passos rápidos. Era um jovem correndo de volta para casa. Ele havia saído do trabalho na lavoura e estava atrasado para o jantar. Não é o um tipo de erro que um jovem numa família de 11 irmãos esfomeados poderia se dar o luxo. Porém, ao ver a carroça toda torta no meio da estrada e o pobre velho todo empolido de frio, parou para ajudar. Tratou logo de fazer uma alavanca e, com a ajuda dos animais, em apenas duas tentativas, pronto, a carroça já estava fora da toleira. Vendo que um dos aros rachou-se, o jovem fez um conserto rápido, com dois pedaços de madeira e uma corda. Diante daquele ato de bondade, o velho senhor ficou muito agradecido. Porém, era muito pobre e não dispunha de qualquer importância com a qual pudesse recompensar a ajuda do jovem labrador. Ainda assim, queria retribuí-lo de alguma forma. Tudo o que o jovem queria era sair correndo para casa sobre o risco de ficar sem janta. Percebendo a ansiedade, o senhor sorrindo tocou o ombro do jovem e lhe disse: Sei que está faminto e precisa retornar ao seu caminho, mas gostaria muito de lhe compartilhar três pérolas de sabedoria. O jovem lavrador sorriu de volta e, um tanto impaciente, concordou em ouvi-lo. Então, o velho senhor, com a voz fraca, porém decidida, disse Para encontrar o seu caminho no mundo, responda a essas três perguntas Quem sou eu? Você saberá quem é você quando descobrir quem você não é O que é real? Você saberá o que é real quando aceitar o que não é real O que é amor? Você saberá o que é amor, quando sentir o que não é amor. E tendo dito isso, o Senhor lhe tirou o chapéu em agradecimento, subiu de volta à carroça e colocou-se novamente em movimento. Em resposta, o jovem inclinou sua cabeça e fez brotar o seu melhor sorriso. E como num passe de mágica, a fome desaparecera, e com ela, a pressa de sair dali para qualquer outro lugar. Algo havia tocado profundamente seu coração. Em sua mente, reverberava a estranha sabedoria contida naquelas três perguntas tão simples e suas estranhas respostas. Acompanhando com os olhos, viu a carroça lentamente ir se distanciando mais e mais, até que não passasse de um pontinho trêmulo lá longe. Essa foi a história contada por Dom Miguel Ruiz em seu livro As Três Perguntas. E é sobre ela que nós iremos conversar nos nossos próximos seis encontros. Você está ouvindo o programa A Beleza Invisível. Conversas de coração para coração. Será uma alegria ter a sua companhia. Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga.